Olá, meu nome é Luiz Maurano, sou tecnologista é, sênior aqui do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Nessa, nessa videoaula, nós vamos apresentar um, um pouco de um, análise dos dados em cima da plataforma Terra Brasilis PRODES e DT e um pouco da, da, dos dados, como a imprensa interpreta e algumas inconsistências que a gente vê relacionadas aos dados é, que circulam na imprensa. É, um erro bastante comum que nós vemos reportado na imprensa é uma confusão entre dois conceitos do PRODES, o conceito do incremento versus o conceito da taxa. O incremento do desmatamento nada mais é do que a soma das áreas de todos os polígonos desmatados em um determinado ano. Por exemplo, o incremento do PROD de 2020 totalizou 9.900 km quadrados. O que isso quer dizer? Que a soma de todas as áreas desmatadas no PROD de 2020 totalizaram 9.900 km quadrados, né? A taxa, ela parte da soma dos incrementos, então ela parte desses 9.900 km, mas ela, tem, ela anualiza a informação para 365 dias, né, coisa que o incremento não faz. Além disso, ela estima se existe desmatamento sob nuvem que é um conceito da nossa metodologia, se é uma área que não estou vendo, mas se existe desmatamento naquela localidade, a nossa metodologia pressupõe que existe também um desmatamento debaixo daquela nuvem, né, e ele é estimado, né, e ele projeta, independente da quantidade de cenas que foram utilizadas para o cálculo do incremento, ele projeta a informação como se fosse o dado completo da Amazônia Legal, que é feito através de 220 imagens. Então, seguindo o exemplo do dado de 2020, o incremento de 2020 totalizou 9.900 km. Quando ele foi corrigido pela taxa, ele totalizou 11.700 km, que esse sim é o número oficial. Então, o número oficial do desmatamento é sempre dado pela taxa e não pela, pelo incremento. Uma segunda, uma segunda é, confusão bastante grande na imprensa é informar o dado do DT como sendo uma taxa mensal de desmatamento. Não é isso. O DT, como já foi dito, ele emite alertas diários de desmatamento para apoio à fiscalização. Né? Então, a soma do dado do DT em um determinado mês não dá a taxa de desmatamento daquele mês. Taxa de desmatamento, só existe uma, ela é calculada uma vez por ano e é fornecida pelo PRODES. É, também uma confusão de terminologia, é, não muito grave, mas é, é, normalmente é informado que os satélites PRODES e os satélites DT é, é, totalizaram é, tanto de desmatamento em determinado período. Não é correto. PRODES e DT são sistemas de monitoramento do desmatamento. Que usam imagens de satélites para confeccionar os seus dados. E satélites, no nosso caso, para esse sistema, são imagens do satélite Landsat, imagens do satélite Cibers, imagens do satélite Sentinel, entre outros. Então, PRODES e DT são sistemas de monitoramento. O satélite é, é são as, são um instrumento que nós utilizamos para confeccionar esses dados do monitoramento do desmatamento. Uma questão é, é, importante também, essas comparações é, de um mês em relação ao mês anterior, é, envolve a questão da sazonalidade. Nesse exemplo, nós vemos que é, o dado entre agosto e julho, agosto de 2019 e julho de 2020, mensal do DT. Então, existe essa, essa sazonalidade no dado. É, nos meses com alta cobertura de nuvem, que nesse gráfico é dado pela linha azul, né, existe pouca... A nuvem ela impede a detecção do desmatamento, ela é um alvo natural, é, com, ela é uma barreira natural em relação ao alvo que nós estamos é, analisando. Então, quando existe uma alta cobertura de nuvem na Amazônia no, na, nos meses do, do final do ano, né, e com isso, consequentemente, o desmatamento cai. Então, um, um, um, uma, uma comparação que deve ser evitada, vamos imaginar que nesse exemplo, eu pegar o dado de, de, do DT de maio e comparar com o dado do DT de abril. Né? É quase que dobrou a informação. Eu tinha é, da ordem de 400 km² em abril e foi para 800 km² em, em maio. Porém, a cobertura de nuvem cai drasticamente de um mês para o outro. Então, essas análises mês a mês, que a gente vê muito na imprensa, em relação ao mês anterior, ou mesmo em relação ao mesmo mês do ano anterior, tem que ser feito com muita parcimônia, porque envolve essa questão, principalmente, da cobertura de nuvens. Uma análise que eu acho que é, tem validade estatística, inclusive, é usar o DT para um indicador de tendência do desmatamento anual. Nesse, nesse caso, nós temos uma avaliação do DT desde 2005 até 2020, né? é o DT em relação ao PRODES. Né? O DT está em azul, o PRODES está em vermelho. Né? É, e aqui no caso, sempre o DT é consolidado entre 1 de agosto de um ano e 31 de julho do ano seguinte. Existe uma... É, uma convergência entre os dados. Então, quando o DT indica um aumento, normalmente o PRODES também indica esse mesmo aumento. Somente em dois anos essa regra não, essa regra não, não foi verdade. Foi no ano de 2011 e no ano de 2018. Nos, em todos os outros anos, há uma convergência. Toda vez que o DT consolidado entre... 1 de agosto de um ano, 31 de julho do ano seguinte, ele indica um, um aumento, o PRODES acompanha esse aumento, mas nunca no valor. Né? Então, se o DT está dizendo que vai aumentar, é, que vai aumentar, não, se o DT de um ano em relação ao ano anterior é, aumentou 30%, não é correto afirmar que o PRODES vai aumentar 30%. Mas com uma boa chance de acerto, dá para indicar que o PRODES vem mais alto ou vem mais baixo que o ano anterior, dependendo dessa tendência que está sendo analisada. Então, muito cuidado com as análises do DETER mês a mês e sempre se é, é, galgar em análises em tempos maiores, principalmente a análise anual. Outra, outra confusão bastante grande que nós vemos recentemente essa questão dos dados repercutindo na imprensa, mas não é uma, uma coisa é, recente. Né? É, os dados do INPE ele tem sempre, é, sempre foram muito debatidos, questionados, quer seja pelo governo, quer seja até na própria imprensa. Então, aqui nós temos no governo Sarney né, algumas recortes de, de, de, de jornal da época, o governo maquiou os dados sobre a Amazônia. Ímpia admite erro, mas nega a maquiagem em seus dados. Então, desde quando a gente lançou o dado, em 88, que esse tipo de, de, de, de, de situação acontece. Depois, em 2003, 2008, na realidade, no governo Blairo Márcio do Mato Grosso, também uma. uma uma polêmica envolvendo os nossos dados. Quando o INPE apontou que o desmatamento no Mato Grosso estava em elevação, o governo de lá, é INPE-MT, exige revisão dos dados do desmatamento. governo ataca a INPE, vê discriminação ao Mato Grosso. Os números do INPE... O, o INPE está mentindo a serviço de alguém, diz aqui o, o, o governador Brairo Maggi. É, em, em 2008, é, alegando que os dados do IP estavam imprecisos com relação ao, ao, ao estado do Mato Grosso daquela época, né? no caso, que os dados do sistema DT. Né? É, também, no, no, no governo do presidente Lula, Lula diz que a devastação é alarde e cobre a investigação dos dados do INPE. Né? É, também, é, nessa, nessa esteira aí, do, dos dados do desmatamento do DT da época sendo utilizado é, para esse jogo de versões entre aumento e, e diminuição do desmatamento. Né? No governo da presidente Dilma. Né? É, Vários também, vários, alguns problemas com relação à Amazônia queima sem notícia, numa época que o governo foi acusado de esconder os dados do DT mensal para ajudar na eleição. A oposição aciona o governo por ter, reter dados de campanha, retrocesso no INPE, levando aqui, que alegando que os dados do, do, do DT pararam de ser circulados da maneira. É, tradicional por conta de pressões do governo é, da época, do governo de então. Né? E, recentemente, com é, o um governo aí do presidente Jair Bolsonaro, é, a, a questão de 2019, Bolsonaro critica o INPE por dados que mostram o desmatamento da Amazônia, Aqui no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, Bolsonaro tomou atitude punindo um de covarde, de diretor do INPE. E, e essa crise, acho que todos se lembram, acabou é, culminando na saída do diretor de então, é, Dr. Ricardo Galvão. Para finalizar, né, uma, é, uma citação de uma, é, da revista Science é, de 2007, mas que eu imagino que seja válida até hoje. Né, é, hoje, os sistemas de monitoramento do desmatamento do Brasil são a inveja do mundo. Nessa aula, nós abordamos um conjunto de informações para análise dos dados do PRODES, do DT, é, oriundos do portal Terra Brasilis, e também como esse dado, e muitas das vezes, é, é, é interpretado pela imprensa ou crises governamentais geradas através do uso desses dados. Muito obrigado.